Olá, boa noite. Graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que estejam todos bem na presença do Pai, preparados para mais uma mesa, para uma refeição juntos, aonde o Espírito Santo de Deus possa se mover e se manifestar, se fazer presente, trazendo luz, nos preparando nos trazendo sabedoria, entendimento, discernimento e tudo isso que vem dele que é maravilhoso. Eu te convido para sentar nessa mesa junto conosco nessa noite para que juntos nós possamos aprender um pouco mais, avançarmos um pouco mais rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu te convido para que juntos nós possamos orar que você ore por mim, que eu possa ser uma tradutora da palavra, que eu possa ser uma tradutora de Cristo. E eu entregue nessa noite apenas aquilo que Ele me designou. Que eu cumpra o propósito para o qual eu estou aqui nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus. Soberano e santo é o teu nome, Senhor. Ah, Pai... Amado da minha alma, Cristo Jesus. Não há nada de novo a dizer. Porque Tu não estás limitado ao tempo como nós. Tu és desde sempre e para sempre. Não há surpresas para Ti. O que dizer a um Deus onipotente que tem todo o poder nos céus e na terra? Eu penso... Como expressar a minha gratidão quando eu contemplo o tamanho do sacrifício feito por ti na cruz? Pagando o preço pelo resgate de toda a humanidade. Nos libertando de uma condenação eterna onde não havia a menor possibilidade de escaparmos. Então nasce num estábulo alguém que era maior que o mundo inteiro nos ensinando que não há limites para o Teu amor. Tu nasceu para morrer a nossa morte e nos fazer livres. O que dizer? Como agradecer? Sei que é simples para um rei, mas eu não tenho nada. Nada além de um coração rendido, submisso e completamente dependente diante da Tua soberania. O meu desejo é ser batizada com o batismo de consciência de quem tu és. Espírito Santo, que eu me certifique de estar vivendo alinhada contigo. Para que quando eu proclamar a sua verdade, tu possas gerar vida. Na vida dos meus irmãos e em mim. Que tu possas gerar transformação em nós. Queremos a pureza e a singeleza, dá-nos a compreensão correta, remova toda a oposição da nossa mente, solta as amarras e nos traga a revelação. Que a minha atitude diante da tua presença seja de completa rendição e dependência diante da tua soberania. Que eu abra mão das minhas convicções, crenças e expectativas. Até que eu atinja um ponto em minha fé, em que não haja mais obstáculos entre eu e ti, ó Cristo Jesus. É no teu nome precioso que oramos, certos de que o Senhor nos ouve e está nesse lugar. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da palavra que o Senhor deseja repartir conosco nesse tempo é... Será que estamos preparados para os diagnósticos que a vida nos apresenta? Será? Eu gostaria de te convidar para que possamos abrir a palavra em Romanos, no capítulo 5, versículos 3 e 4.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 Quando um tempo difícil chega, quando uma tribulação se apresenta, quando a dor vem, a ofensa, desilusão, o cinismo. Essas são coisas que todos nós em algum momento enfrentaremos. A semente que é o princípio que é Deus e foi plantada em cada um de nós que conhecemos Cristo. Ela vai nascer. Mas para eu e você nos desenvolvermos fortes, perseverantes e dar frutos, nós precisamos passar por processos que nem sempre a gente vai gostar. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 1, ele diz, Tende por motivo de grande alegria, o passar diz, por várias tribulações. Parece contraditório isso, né? Esse Tiago aqui que está falando isso, ele era meio irmão de Jesus. Imagine Jesus sendo teu irmão. Ele totalmente perfeito e você não. Quando Jesus cresce, ele começa a dizer que é Deus. Imagine o conflito que se gerava dentro de casa Com os outros irmãos Os próprios irmãos de Jesus não reconheciam quem ele era E certamente lá dentro de casa haviam muitos conflitos A palavra diz em João 7,1 Que Jesus não queria permanecer na Judeia porque procuravam matá-lo mas ele não estava falando de apenas inimigos de fora. Mas seus próprios irmãos, sua família não cria em quem ele era. E quando eles falam para Jesus ir para a Judéia, a impressão que dá é que eles queriam levar Jesus para a morte. Vocês percebem que nossos maiores conflitos normalmente acontecem com outras pessoas. A maior parte das tribulações chegam até nós através de pessoas. Normalmente, as maiores decepções e frustrações vêm de pessoas próximas a nós. Essa também era a história de Jesus. A sua forma de viver gerava muito conflito entre os seus irmãos. Porque eles não entendiam como uma pessoa agia da forma que Jesus agia. Em Coríntios 15, vai falar lá sobre a ressurreição, 1 Coríntios 15. E nesse relato... Jesus se encontra com os discípulos, se encontra com a multidão, mas também se encontra com Tiago, com o seu irmão. E, e no momento que Jesus se encontra com ele, ele é curado. Ele é curado da amargura que ele tinha e ele se torna livre. E a partir daquele momento, ele se torna líder da igreja em Jerusalém. O coração dele agora era livre da amargura. Por isso ele podia ver quem de fato era o seu irmão. Ele sabia que ele estava ali, que ele conviveu com, ele, com eles todos aqueles anos, mas que ele não era dali. Ele era do céu. Tiago agora vendo com olhos espirituais se coloca na posição de servo. Nesse tempo onde ele escreveu Tiago... E fala isso em Tiago 1.1, os discípulos haviam se separado, Jesus havia ascendido aos céus, os discípulos haviam se dispersado, cada um foi para um lugar. Enfrentando todo tipo de adversidade, todo tipo de oposição. E a primeira coisa que Tiago diz a eles é, meus irmãos. Ele não quis um título, ele não quis dizer, olha eu, irmão de Jesus Cristo, digo a vocês. Não, não. Ele se coloca numa posição de servo. E ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias tribulações. Quando nós estamos passando pela oposição... Pela adversidade, pela angústia, por lutas que enfrentamos, todos nós enfrentamos. Nós temos uma forte tendência de nos enxergarmos como vítimas. Olha só o que está acontecendo comigo. Se fulano tivesse me ajudado, eu não estaria nessa situação. Se fulano tivesse olhado para mim com olhar de compaixão e misericórdia, eu não teria caído. Se, si. se, si. não, não, não é isso que Tiago disse. Sim, você está passando por algo difícil. Fomos, estamos e seremos alertados de que tempos difíceis virão. Mas nós precisamos ter a perspectiva correta, a visão adequada. Para podermos enfrentar as adversidades. Ao invés de ser uma vítima. Saiba que a aprovação da vossa fé. Da minha e da tua fé. Produz algo. Produz perseverança. Ou seja, a aprovação está gerando algo em mim. E está gerando algo em você. Que se chama... Perseverança Provavelmente as circunstâncias não vão mudar da noite para o dia Mas nós precisamos ser perseverantes Quando Deus nos chama a parte Mediante o sofrimento, a oposição, a tentação, a decepção, enfermidade Seja lá o que for que você esteja enfrentando nesse tempo quando ele nos chama parte Jesus ele não pode nos ensinar nada até que calemos toda nossa inquietude intelectual e fiquemos a sós com ele rendidos submissos dependentes assim nós vamos ouvir a direção dEle. O que Ele deseja. O que Ele está querendo gerar em nós. Sabe o que é essa rendição ela vai gerar em mim e em você? Maturidade. Então esquece o vitimismo. Sabe por quê? Porque nesse lugar de vitimismo... Força e maturidade não podem ser gerados em nós. Eu e você precisamos olhar tudo com um propósito. Em Abacuque. No capítulo 3, versículo 17. A palavra do Senhor diz... Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não hajam gado nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você sabia que ainda que é um princípio? Uma expressão recorrente na palavra de Deus. Em Salmos no capítulo 73, versículo 26, a palavra do Senhor diz, Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu te convido para abrirmos a palavra em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 até o 18. A palavra do Senhor diz, por isso não desanimamos, pelo contrário...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 Ainda que é incondicional. Se eu e você quisermos ter uma vida bem sucedida. Se quisermos ser instrumentos de transformação. De revelação da manifestação da glória de Deus. Nós temos que entender que a nossa relação com Deus... Precisa estar fundamentada em referências incondicionais. Ou seja, eu preciso e você também precisa estabelecer uma relação. Em que esse relacionamento com Deus seja superior, seja mais alto as condições pelas quais a gente passa. Que o nosso relacionamento com Deus, que o nosso convívio com Ele, seja superior às condições pelas quais a gente passa. Quando Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, ele está falando sobre esse tipo de relacionamento com Deus. Às vezes durante a nossa jornada, nós temos a tendência de querer escolher caminhos. Já perceberam? Mas só há um caminho. E o caminho é o caminho da nossa transformação. Qualquer que seja a via. Qualquer que seja a trajetória. Qualquer que seja o percurso. Qualquer que sejam as condições, qualquer que sejam as adversidades, quaisquer que sejam os diagnósticos, é o caminho da nossa transformação numa pessoa madura, bem resolvida, independente das circunstâncias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Eu não temerei mal algum Porque tu estás comigo E tu venceu a morte Tu diz, onde está a morte, a tua vitória A morte foi tragada pela vitória Ainda que Faz parte da construção não é uma probabilidade, é uma certeza. Ainda que tudo se mostre ao contrário. E que às vezes eu seja desapontada. Ainda que meus parâmetros de instabilidade, de segurança, proteção, confiança sejam quebrados. Eu todavia... Preciso me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. Nós temos vivido um tempo em toda a terra de religiosidade e não de uma vida transformada. Sabe por quê? Porque nós achamos que filho de Deus não pode sofrer. Filho de Deus não pode passar por perdas, não pode ser ofendido, nem contrariado. Nós idealizamos uma vida plena, próspera, isenta de sofrimentos. E julgamos que esta é uma pessoa bem sucedida. Igual o mundo ali fora celebra como símbolo de status. A figueira tem que florescer, tem que haver fruto na vide. Eu preciso ser próspero, eu preciso ser bem sucedido, eu preciso ter tudo o que eu desejo. Não. Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que hajam muitas adversidades... Eu todavia me alegrarei no Senhor. Queridos, será que nós já paramos para refletir sobre qual é o nosso padrão de espiritualidade? Você já fez isso? Será que o nosso padrão de espiritualidade é quando? É quando eu tiver os meus problemas resolvidos, quando eu conquistar tudo o que eu, eu estou vindo buscar aqui, eu vou seguir Jesus? Será que o nosso padrão é ser? Se eu for reconhecido, eu vou fazer a obra avançar? Ou será que o nosso padrão é ainda que... Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 15, Paulo diz. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Ainda que amando mais, seja menos amado. Deus não quer formar uma pessoa adulada, mimada. ...religiosa, que se sente rejeitada por qualquer coisa. Deus não vai dizer para mim e para você, fique tranquilo, quanto mais você amar, mais você vai ser amado. Quanto mais você se gastar, mais você vai receber em troca. Não. Deus vai te segurar e me segurar pela mão e Ele vai nos dizer... Ainda que amando mais você seja menos amado, continue amando. Ainda que as pessoas não correspondam o amor que você dispensou por elas, continue, prossiga. Segunda Coríntios, no capítulo 6, do versículo 4 ao 10. Essa é a palavra do Senhor. É o que o Senhor nos diz nesse tempo. Segunda Coríntios 6, do 4 ao 10, a palavra do Senhor diz. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nós temos que ver todos os dias na perspectiva do que se chama hoje. O que significa isso? Significa que nós conhecemos a soberania de Deus sobre todas as coisas, nós conhecemos que a vontade de Deus é absoluta sobre todas as realidades. Que Deus não está à mercê dos acontecimentos. Nesse tempo que se chama hoje, o trabalho de Deus é garantir que todas as coisas sejam segundo o que Ele já fez. A palavra do Senhor diz em Gênesis que Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há. Tudo já está consumado. Ele já criou, está tudo pronto. O trabalho de Deus hoje é cumprir o propósito dEle na minha e na sua vida. Porque tudo já está pronto, escrito e determinado. Ele fala em Salmo 139, a meu e a teu respeito. Que todos os nossos dias já estão escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Tudo já está preparado. O trabalho de Deus hoje é para que a Sua vontade seja cumprida. E nós tenhamos consciência e realidade disso. E a nossa atitude diante de tudo isso, dessa revelação do Espírito em nossa direção é, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Que esse princípio, ainda que, ele possa ser estabelecido na nossa vida e nós possamos dizer e viver pelo ainda que, tudo se mostre ao tudo se mostre contrário ao que eu gostaria. Eu, todavia, cumprirei o propósito. Eu, todavia, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Quando eu e você... Entrarmos nessa dimensão do descanso de Deus Não há apego do passado Não há saudade do passado A gente não olha para a nossa própria imagem como alguém que com o tempo está perdendo alguma coisa Não, não De modo que quem tem apego do passado geralmente tem ansiedade do futuro e quem tem ansiedade do futuro é porque tem apego ao passado. Mas a palavra diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Até quando? Até chegarmos ao ponto no nosso relacionamento com Cristo, independente das circunstâncias, nós possamos dizer, seja feita a a tua vontade. Sabem, queridos, os diagnósticos não nos definem. Os diagnósticos são apenas uma lembrança de que nós não podemos ter expectativa de futuro. Nem apego ao passado. É isso. Cada vez que alguém define um diagnóstico a nosso respeito, é para que a gente desapegue uma vez mais das expectativas de futuro. E entendamos que eu e você temos algo muito maior do que ficarmos olhando para as faltas, para o que eu não tenho para as nossas impossibilidades, tem algo muito maior que nós precisamos entender e resolver, que é o nosso problema da eternidade. Você sabe quanto tempo você tem para resolver o teu problema de eternidade? Supomos que foi te dado 70 anos e você não, você viveu, você conquistou, você realizou sonhos, você casou, você teve filhos Você empreendeu, você foi bem sucedido, mas você não resolveu o teu problema de eternidade Sabe o que aconteceu? Você perdeu tudo Você teve 70 anos de chance para resolver. 70 anos de oportunidades, de arranjos que Deus promoveu. Mas você deixou passar. Você diz que isso não era importante para ti. Pois eu quero te dizer nessa noite que esta questão é urgente. Nós precisamos resolver. Resolver. Agora se te foi, te designado o próprio Deus lá antes de você nascer, designou e escreveu todos os seus dias quando nenhum deles havia ainda e ele determinou para você viver 40 anos e você resolveu com 15 o teu problema de eternidade e você já, você já está pronto, você tem a vida eterna. Todo ser humano precisa resolver esse problema. Sabe por quê? Porque desde que o homem pecou, a vida deixou de ser um fim em si mesmo e passou a ser um meio. Essa vida, a minha e a sua, passa a ser um meio pelo qual nós precisamos resolver o problema da vida eterna. A sua e a minha vida aqui na terra é para resolvermos o problema da eternidade. A minha e a sua vida aqui não é para deixar legado, não é para acumular riquezas e bens, o nosso foco principal deve ser resolver o problema da eternidade. Que o Senhor, em Sua infinita graça, tire os nossos olhos de tudo que é transitório e temporal. E nos leve a olhar além. A olhar mais alto do que as circunstâncias. A olhar para o que é eterno e permanente. Esse é o recado do Espírito Santo para mim e para você nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus te leve... A olhar além da transitoriedade. E você vai contra, encontrar um oásis. De sabedoria. De entendimento. De revelação. E de discernimento nele. É nele. A minha identidade eu encontro nele. A minha alegria eu encontro nele. A minha realização está nele. A minha vida, a minha e a tua vida eterna residem nele. Se essa palavra te edificou, que você reparta ela com alguém. E que o Espírito Santo de Deus traga luz, que ele traga realidade e nós possamos ir além do que é aparente. E nós possamos viver pelo ainda que. Ainda que o produto da Oliveira Menta. Ainda que as coisas aqui estejam totalmente contrárias ao que eu gostaria. Ainda que eu até hoje não realizei aquilo que eu desejei realizar. Ainda que eu esteja doente. Ainda que os diagnósticos a meu respeito sejam os piores possíveis. Eu todavia me alegrarei no Senhor. No, e exultarei no Deus da minha salvação. Que o Espírito Santo de Deus, ele aqueça teu coração com essa palavra. Até o ponto de que nada mais importe a não ser Ele. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, domínio, poder e majestade. Porque Ele é digno, Ele é digno. Amém, Deus te abençoe, amém.